Olá rapaziada, mais um Duet no Mundo começando para vocês com a Paula Buso, minha esposa, minha mulher, minha coisinha linda, minha tortinha não, de não, morango. Para, para, para, para. Nesse vídeo nós vamos falar 10 curiosidades sobre minha vida pessoal, sobre a vida pessoal da Paula, sobre a nossa vida pessoal. 10 mais 10, 20. 10 mais 10, 20. Então são 20 curiosidades sobre nós. A intenção desse vídeo é trazer mais proximidade, porque a gente sabe que tem bastante gente nova no canal. No último ano, né? O canal tem ficado bem focado na Twiz, então talvez as pessoas que chegaram no último ano não conheçam direito a gente. Então, pra começar, gente, 10 fatos sobre nós. Começando por mim, porque o canal é meu, né? Então... Começando por mim é que... Cara, fato número um é que eu sou... Pode parecer que não, mas eu sou bastante estressado. Como parecer que não? Ah, nos vídeos eu pareço que sou mais legal. Mas eu sou, eu sou muito estressado, isso é uma coisa que veio da minha mãe. Minha mãe é muito estressada. E workaholic pra caralho. E eu sou assim, eu sou estressado, eu sou estressado com tudo. Eu sou formada em sistemas para internet. Então eu me formei numa área ali mais de desenvolvimento, né? Uma área menos criativa que é com o que eu trabalho hoje. Então essa é uma curiosidade que, quando eu falo, as pessoas ficam... Sou formada em sistemas? sou formada em sistemas para internet. Eu sou uma pessoa que tem muita força de vontade pra fazer as coisas. Né? Nesse tópico específico. Eu queria menos comentar... Menos pra lavar a louça. Menos pra lavar a louça. Pra lavar a louça, não. Mas nesse tópico específico, uma, uma coisa que eu tenho é que quando eu quero fazer uma coisa, eu vou lá e faço. Eu, eu não deixo o negócio pra amanhã. Eu não deixo nada pra fazer no dia seguinte. Eu queria que você quisesse lavar a louça. Não, lavar a louça, não. <risos> eu tô falando de coisas que fazem sim, a vida sim, ir pra frente. Da sua, tipo, trabalho. Trabalho, é. E eu não deixo nada pra fazer no dia seguinte. Então, quando a gente abriu a Twizy, a gente abriu totalmente sem grana, totalmente, tipo... Vamos tentar ajudar as pessoas e vamos ver o que dá. Como dizem os jovens hoje em dia, meter na louca. Meter na louca. É. <risos> vamos, vamos, vamos tentar e ver o que dá e hoje realmente as coisas têm dado bastante certo, graças a Deus. Eu já trabalhei com manutenção de computadores, eu sei. É uma coisa extremamente. É coisa... Não, <risos> que é microlins? Micro é curso. Ah. Uma coisa extremamente chata, eu sei, mas eu trabalhei com manutenção de, de computadores em um colégio e eu fazia manutenção dos computadores dos laboratórios de informática, então eram mais de 80 máquinas para formatar, instalar coisa, copiar HD, eu nem lembro mais, porque faz tanto tempo e eu fiz questão de esquecer. Porque daí as pessoas vêm, ah, você pode consertar meu computador? Não posso, não lembro mais como faz. Não posso. Eu sou formado em Propaganda e Marketing pela Unip, tá? E eu sempre falo com muito orgulho, na verdade, que eu sou formado pela Unip. É, eu fiz dois anos em, na unidade de Pinheiros e dois anos, dois anos na unidade de Alphaville e Todo mundo zoa muito que você deixa só seu RG na Unip e entra, mas não é porque ela é fácil de entrar que ela é fácil de sair, tá? E é a verdade. Unip me deu toda a base, na verdade, do, do que eu sei hoje sobre empre empre empre empre empreendedorismo, sobre finanças, sobre marketing, sobre um monte de coisa que eu aprendi na faculdade de propaganda e marketing que hoje eu uso no meu trabalho. Eu conheci pessoas incríveis, professores incríveis, tem alguns professores no meu Facebook até hoje que... Às vezes eu pergunto coisas pra eles, eles me respondem. Então, tipo assim, a Unip pra mim não foi uma coisa ruim de maneira nenhuma, tá? Então eu acho que a faculdade quem faz nesse caso é realmente o aluno. Eu sempre fui um péssimo aluno no colegial e na Isso faculdade é foi onde pensar. eu me, me encontrei. É, eu vou falar disso também. Durante a minha faculdade eu tinha dois empregos. Então eu fazia um estágio de manhã no colégio que eu estudava, que eu estudei, né? Um, um estágio à tarde, numa agência de publicidade, e à noite eu ia pra faculdade. Então foi uma época bem corrida, e que não sobrava dinheiro pra nada. Mas valeu a pena, porque me ensinou muito aí, né? Sobre determinação, e sobre ter certeza daquilo que eu não quero mais da minha vida. E você esqueceu depois? <risos> sobre determinação? <risos> que preguiça da porra que você tem. Só por quê? É, falando também da parte de estudos minhas, é, é um, um, uma curiosidade interessante, porque... Eu sempre fui um péssimo aluno na escola, eu passei por sei lá umas 12 escolas eu sempre fui um aluno péssimo e hoje, coincidentemente, eu trabalho no mercado de educação, né? É, é como mudar voltas, né? E hoje eu gosto de estudar assuntos que me interessam. Então eu fiz cursos no Senac, a faculdade foi ótima pra mim, quero fazer uma pós, quero fazer cursos em coisas que realmente me interessam. Eu gosto muito de viajar, acho que né, quem acompanha sabe que eu é amo mesmo? viajar. E eu já visitei mais de 20 países e tem uma lista enorme de países que eu ainda quero visitar. Nossa, que rica ela! Veja para 20 países, não tem no Brasil, meninas. <risos> os meus pais são separados, quer dizer, minha, meu meus pais eram separados, porque eu perdi meu pai há 2 anos atrás, é, mas desde os seis anos de idade eu moro com a minha mãe e o meu padrasto, André, né? Eles se separaram por um tempo, voltaram, mas o, o meu pai mesmo eu nunca tive uma uma figura paternal onde onde eu estivesse com o meu pai muito tempo, assim, né? Eu nunca fui uma pessoa muito controlada com dinheiro. É, e aí entra aquela parte de que eu acho que a gente deveria aprender educação financeira na escola, porque a, a gente não aprende. A... Porque a gente não aprende. Ah tá, porque eu, eu não A gente, a sociedade brasileira, não aprende. E eu já cheguei a ter uma dívida de quase 60 mil reais no banco. Oh, tá de parabéns, hein? Tô de parabéns. Tá, tá, esse vídeo é um vídeo realmente assim: eu odeio escola, você teve dia. Eu odeio escola, eu adorava. É, uma outra curiosidade: eu, eu coloquei bastante sobre relações familiares, infância, com tudo mais, mas em relações familiares. A minha família não é uma família muito unida, assim, sabe? Tipo assim, a gente tem. Eu tenho meus primos, né? Até. Não sei se vocês estão assistindo, mas um beijo aí: Rosana, Luciana, Cíntia, e os respectivos rapazes e filhos, é, mas é o próximo que eu tenho de família, assim, a minha avó, meus, avós já, meus avôs, meus avós já são falecidos também. Então, eu não sei muito bem como é que é esse negócio de, ah, reunião de família e, e sabe, tipo, todo mundo juntinho, Família assim. grande de Natal. É, família grande de Natal. É muito difícil juntar a minha família, todo mundo junto. Juntar todo mundo junto? É. Você colocou tudo de família, eu coloquei tudo de emprego, mas beleza. Ah, é. <risos> eu já trabalhei na falecida revista Capricho, que era meu sonho de adolescente. Eu amava, comprava todas as revistas. E foi o meu primeiro emprego, assim, porque todos os empregos foram estágio, então o meu primeiro emprego mesmo, né, direitinho, carteira assinada, foi na Capricho, na Editora Abril, e foi uma época muito boa da minha vida, onde eu aprendi muito e cresci muito como profissional. É, assim como, como na infância, para mim foi uma, uma coisa bastante conturbada, como eu falei agora há pouco, eu sempre fui uma, uma criança bastante complicada, não só na escola, eu falei do tópico da escola, mas falando um pouco da vida, prof, da, da vida pessoal, é, eu sempre fui uma criança muito problemática, eu dava muito problema pra minha mãe, brigava muito na escola, brigava no condomínio, brigava não sei aonde, em qualquer lugar eu brigava com todo mundo, eu era muito briguentinho, muito, muito criança chata, assim sabe? Graças que a Deus tadinho. eu cresci. É. Graças a Deus eu cresci, porque eu era uma criança insuportável. É, e isso, já pulando pra um próximo tópico também, que tem tudo a ver, é, teve um reflexo muito grande nos meus empregos, porque como eu era uma pessoa que sempre questionava muito, sempre teve muito problema com regra, com hierarquia e etc. Eu também não conseguia ficar muito tempo em empregos, assim, eu sempre, sempre tive problemas, eu ficava 3, 4 meses e embora, 3, 4 meses mandava embora. Então, eu sempre tive muito problema em ter chefe de alguém mandando em mim, sabe, fazer, mandando o que eu tenho que fazer, que eu gostei muito disso. Você tinha aquele famoso currículo sujo, né? É, eu tinha o Só currículo sujo. 3 meses, 3 meses, 3 meses. Isso, isso, mas isso obviamente que fazem, né, a gente tá falando aí de 8, 9 anos atrás. Então, hoje em dia... Eu sou uma pessoa totalmente diferente, hoje em dia né, a gente cresce, a gente né, tem outras, outras visões da vida. Como eu comentei no primeiro tópico, eu sou formada em sistemas para a internet e eu entrei nessa profissão porque com 11 anos de idade eu comecei a fazer sites, eu tinha acesso à internet, cheguei na internet hum. quando era tudo mato <risos> E aí eu comecei a desenvolver blogs, comecei a mexer com HTML, JavaScript, comecei a mexer com várias coisas de código, de programação, então com os anos de idade eu fiz meu primeiro site. Inclusive, quando eu fui me, Minha mãe foi me matricular numa escolinha de web designer, eu tinha, sei lá, 14 anos, o cara falou: Você tem que aprender a mexer no computador primeiro, querido, eu já faço sites. <risos> <risos> já faço sites. Aquele negócio de glitter. Ah, é muito prodígio. Piscando, glitter. Glitter, muito glitter mouse com aqueles cursor que ficava acompanhando as neves, assim. assim, assim. Nossa, que horror. Eu sou músico também, eu sou baterista, toco violão, toco baixo, eu toco flauta doce, não sei se você sabia ah, disso, tá doce. mas eu toco flauta doce, eu quero ver você tocando flauta doce, eu tenho uma, uma flauta na casa da minha mãe, a minha eu flauta, vou, eu, eu tenho vou, uma flauta doce, vou fazer stories quando ele tocar, eu tenho, eu tenho uma flauta doce e eu vou fazer stories aí no, no, no, no meu Instagram e da Paula tocando flauta doce, mas eu sou baterista e eu tinha uma banda chamada Hidrogen, não tem flauta salgada parei, <risos> Tenha foto. Nossa, cala a boca. Eu sou baterista, minha banda chamava Hidrogênio. Inclusive, esse ano a gente fez um Remember que foi muito bacana. a gente conseguiu, cara, ver gente que ia nos shows e acompanhava quando a gente ainda era bem adolescente. Então a gente viu aquela galera que era, né, pivetona assim, já com a nossa idade, agora todo mundo, né, grandão e era uma banda emo. Eu tinha franjona, eu era emo mesmo. Esse já é até um outro fato, né? Então, é, Duas curiosidades aí numa só. Eu sou músico e eu era emo, né? E eu não tenho vergonha nenhuma, cara. A emo era o melhor tempo de todos, ouvir NX0, a CPM, New Found Glory, Yellow Card, Days of 10, o que mais? Dead Fish, nossa, você ouça até hoje, minha playlist é a mesma Só até hoje. Só emo. Inclusive, mais uma curiosidade, a minha playlist... Meu Deus, é 10, é 10. <risos> a minha playlist hoje no Spotify, ela é igual a 10 anos, 15 anos atrás na escola eu sempre fui uma aluna muito muito inteligente assim só ah, que eu, eu sempre eu sempre fui muito inteligente eu sempre tipo eu sempre tive notas boas mas eu sempre usei a lei do mínimo esforço era assim professora quanto eu preciso para passar você precisa tirar por exemplo sete então eu vou tirar sete eu me esforçava para tirar aquela nota se eu tivesse que me esforçar um pouquinho mais não lei do mínimo esforço sempre tirava nota para passar de ano não ficar de recuperação nunca fiquei de recuperação inclusive mas eu não me esforçava muito, não. Era assim, vou fazer o que eu preciso fazer aqui. Prestar atenção na aula, fazer a prova e acabou. Não tinha lição de casa. Inclusive, nunca fiz lição de casa na minha vida. Então, como dizia Chorão, toda Patricinha adora vagabunda. O que que tem é a ver uma coisa com a outra? <risos> Oi? Patricinha da escola pública, né? É isso. For. Bom, eu não tenho mais, mais curiosidades pra falar pra vocês. Você falou tudo? Eu já falei todas as minhas curiosidades. Meu Deus eu falei do céu. Eu falei até mais de 10 curiosidades, mas na verdade. Você era uma cada um. Você ah, mas eu saí... Eu saí juntando uma na outra, acho que ficou legal, ficou bom. Ah, vocês gostaram, dá Deus. like aí no vídeo, comenta. Eu não terminei, eu não falei as minhas 10 curiosidades. Mas eu não falei que era pra acabar o vídeo. Não, Calma, não. fique aí, vai ter bolo ainda. Vai. <risos> Fica, vai <ter> bolo. <risos> Fica, vai ter bolo. Calma. Bom, como o Thiago comeu as curiosidades dele, eu vou falar minhas últimas duas curiosidades. Que é, eu sempre fui uma criança, uma pessoa muito tímida, tranquila, de boas. Eu sempre quis ficar no meu canto, eu nunca fui, a gente é muito oposto nisso. Eu nunca fui a pessoa que quer ser o centro das atenções. Eu nunca fui a pessoa que gosta de falar com todo mundo, conversar com os outros. Que é exatamente o que ele é. Ele gosta <risos> de falar com todo mundo, ele gosta de ser o centro das atenções. <risos> Lógico que não! Não. A mesma, a mesma coisa do, da lei do mínimo esforço na escola, eu aplicava a lei do mínimo esforço com pessoas. Eu sempre era assim. Eu tenho é, que falar até com essa hoje, pessoa. Né? Se não tiver que falar com essa pessoa, eu não vou falar. Eu sou viciada em The Sims e isso é desde a primeira expansão, que foi 2000? Da primeira, o primeiro jogo foi 2000? Tipo isso. Ou seja, são 18 anos da minha vida jogando The Sims e esse Se vocês tiverem aí uma, uma clínica de recuperação pra The Sims, eu me avisem que eu, eu vou aceito, internar a pau. Porque é bem difícil esse vício. Mas, assim, mas quando no geral eu sempre fui uma. uma menina gamer, entre aspas, eu gostava de games, eu sempre fui assim, gostar de videogame e tal, eu jogava outros tipos de games, mas hoje em dia eu fiquei só com The Sims, hum. então essa é uma curiosidade sobre mim. Ah, então a última curiosidade do vídeo então, que já que eu já comi as minhas outras... Todas! Eu sou viciado em videogame, não The Sims, mas eu sou viciado em videogame. Hum. Hoje em dia eu tenho o Xbox, o PS4, o Switch, o Nintendo DS, eu jogo também no computador, no iPad, no celular, aonde eu puder jogar videogame, eu vou jogar. Uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida além de trabalhar na Twizy é sentar na frente da minha televisão, controle na barriga e eu videogame. adoro que o controle é na barriga na barriga, barriga controle é ainda tem é. esses negócios de essa juventude aí, que fica jogando Wii U ou Wii e fica lá magro. Co, co, e fica co... magro, ah né? jogar jogo para ficar magro jogo, jogo videogame pra ficar gordo o videogame é pra você pegar um, um saco de Cheetos, tá. dois litros de coca-cola e jogar o Xbox velho jogar FIFA, Fortnite Entendeu? Inclusive, você tá assistindo esse vídeo de jogo Fortnite também, no PS4, no Xbox Insuportável, também. Insuportável, não adicione ele. Me adicione. <risos> The Hot Underline hidrogênio com isso. Então, me adicione aí que a gente vai jogar junto. Olha que legal. Show. E é Então isso. é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, sabe o que você faz? Você deixa o seu like aqui embaixo, você comenta, você espalha os seus amigos. Você curte, comenta e também dispara pros quiser, amigos, se quiser, só curtir, o que você quiser fazer, se você for dar dislike, dê também o dislike, porque pro YouTube, pro YouTube tanto é faz, coisa. vai aparecer pros seus amigos se dislike, então eles vão ver também o porquê que você deu dislike, vão querer saber o porquê, vão vir assistir, vai dar view pra nós, então dê dislike também, de se você views, não gosta. Clique nos anúncios que aparecem. Clica nos anúncios que aparecem, tá? Só pra não gente clica poder... se for de outra agência e não clica. Isso, <risos> de outra agência não, só se for nós. Então, se você gosta da gente, cara, faz isso daí, ajuda nós, mais beleza? Vídeo. Pra gente poder continuar fazendo mais vídeos.